É engraçado, uh, se calhar vou-te vou, vou tribular aqui um, um bocadinho, simbólico este tribular vou-te aqui um bocadinho porque ainda eu refletia um pouco sobre o que é que o Bruno Nogueira uh, consegue neste confinamento e é a segunda sensação, que, uh, portanto, a primeira sensação que eu tenho uh, que não sendo exatamente o primeiro a conseguir uh, fazê-lo, até porque até porque havia um projeto anterior. O Bruno Nogueira parece ter encontrado aqui finalmente uma forma, e não esqueço estou a falar da informação de viabilizar comercialmente de uma forma de uma forma mais mais mais parecida com os outros com os outros meios tradicionais. um projeto de, de difusão por net, porque era um projeto de uma equipa, foi uma, foi um projeto conseguiu adesões uh, semelhantes e às vezes até superiores à, à, à televisão ou aos outros projetos de, de comunicar alguma coisa por, por net. e ele consegue ali num momento de sensibilidade do público, consegue detectar esse momento de, de sensibilidade do público para me mostrar a mim, uh, a mim uh, enquanto aspas analista do mundo que vivo, não, ou seja, não, não especialista, analista, uma forma viável de tirar partido deste meio para subsistir. Parece-me que ele deixou ali a, a mais interessante das portas que vejo naquilo que ele fez ali, mais do que o conteúdo, mais do que a forma, porque o resto da gente depois anda ali a dispersar-se, é isso, é uma percepção de viabilidade. É uma percepção de, de viabilidade, que já tinha eu, na, na minha opinião, como lupa de uma beleza, que é, que é para mim o projeto, o primeiro projeto a dar-me essa sensação uh, também. Mas aí já de uma maneira diferente, de uma maneira já continuada, estruturada, a crescer e, e a, e a mostrar-me o consumo uh, por parte do meu filho semelhante àquela que eu tenho nos meios tradicionais. Uh, porquê? Porque a dispersão do... Da, da, das disponibilidades de acesso a isto a aquilo, ou ao outro, aquilo que eu vejo nessa geração e na geração mais nova, uh, mostra muito pouco de viabilidade, ou seja, a, a viabilidade e o ponto de contacto é este. O que há aqui, uh, o meio tradicional que ainda não mexeu, de facto, é, é considerarmos a garantia de que a publicidade consegue sustentar projetos na forma clássica, num novo meio, e chamar novo meio é quase herético e estúpido até, porque tem hoje em dia já usa bengala a internet meio... Né? é uma coisa velhinha e ainda continuo, continuo a ouvir grandes gurus a dizer que a internet é o futuro Pá, e é uma coisa arrepiante. Né? Pá, pois, a internet é o futuro. E, e parece uma coisa visionária e acho que até há quem paga, há gajos que vão dizer que a internet é o futuro, que é uma coisa notável. Mas, dito isto, agora temos a intervenção do, do, do, do relógio da né? <risos> High Tech uh, Bom, também lá aproveitar aqui para se democratizar. Estava eu a dizer, aquilo que tem ali mais importante no projeto do, do Bruno Nogueira foi esse foi mostrar um caminho. Para a comunicação social tradicional, não, além de ter criado o problema, também não conseguiu ainda encontrar a solução. Eu lembro-me de ouvir alguns decisores médios, a quem tinha acesso uh, com facilidade, porque alguns deles ainda saíam à rua para fazer reportagem como eu, uh, dizer que a visão da imprensa em relação à internet era de que, pá, vamos pôr isto de borla, porquê? Porque os custos já estão pagos com a edição em papel e, portanto, isto é só uma forma de espalhar ainda mais uh, o acesso àquilo que apurámos e àquilo que fazemos. O que pareceria uh, a um decisor, uh, nomeadamente da imprensa, eu agora estou, estou aqui a focar mais na imprensa, pareceria uma coisa lógica, que é... Epá, não, não o nosso ângulo, o nosso mercado é o do papel. Portanto, tudo aquilo que vier a mais é mais acesso das pessoas ao nosso conteúdo. Epá, eu só se estavam a esquecer de um pequeno detalhe: é que no momento em que o peso está. Tu tens um garrafão, tu tens um garrafão uh, em cima de uma tábua, vazio, e o gajo segura-se lá. Mas quando lhe pões a água toda daquele lado, tu de repente ficas, ficas descalço do outro lado e o garrafão vai. Vai à vida, pá, e vai à vida pior, que, pior do que ir o conteúdo à vida, que é a água derramou-se, é que tu partes o garrafão e não, volto, não consegues voltar a enchê-lo. E foi só uma questão de equilíbrio que até era fácil de antecipar se não tivesse entusiasmado a ver que podias pôr ali água e pronto. Dito isto, é tramado quando tu crias nas pessoas a percepção de que o jornalismo é uma coisa gratuita. Uh, mais uma vez retindo uma figura que costumo usar muito, seria, toda a gente consideraria estúpido se, se, se dissesse aqui que o deixava de cobrar pelo pão como se ele não custasse o dinheiro da farinha, o dinheiro da mão de obra, o dinheiro da energia para o cozer, o dinheiro, o dinheiro da, da, da gasolina e do, e do carro para pode, pode distribuir toda a gente desconfiaria que aquilo não era ponto de coisa nenhuma, se eu começar a dar-lhe de borla, Porquê? porque ainda lhe atribuis valor ainda lhe atribuis uma necessidade de o trocar por algo, para o ter. Ao jornalismo hoje em dia, não. Uh, tu criaste uma percepção nas pessoas de que o acesso era, era fácil. A partir do momento em que toda a gente estava a distribuir de graça os seus conteúdos, por, porque já estavam, aspas, pagos, aspas, uh, passa a haver uma concorrência de quem é que o faz primeiro, tu precisas diferenciar de outra maneira. Só consegues no primeiro momento diferenciar, que és aquele órgão de comunicação social que também dá acesso a tudo através da internet, uh, a partir do momento que toda a gente o faz, deixas conseguir diferenciar. E começaste a, a, a, a colocar lá, primeiro e esqueceste de uma coisa, que os teus leitores, os tais que pagavam, só iam ter acesso no dia seguinte. O acesso no dia seguinte era uma coisa que os jornais, a que os jornais conseguiram sobreviver com a rádio e com a televisão, os jornais terão tido, acho eu, para isto, me se é falta de humildade da análise, mas parece-me que os jornais terão tido uma certa confiança de que a internet não ia fazer mais moça do que a rádio ou a TV, porque já nessa altura eles só iriam sair outra vez no dia seguinte. E a boa verdade eles começavam o ciclo da, da, da notícia, que é o jornal apura, o jornal expõe, a televisão agarra e a rádio agarra, e a seguir fazem um upgrade àquilo, e, e a seguir seguem a história, e o jornal vai voltar a pegar-lhe porque já teve tempo para investigar uh, a seguir. Bom, tu quando começas a perder a sustentabilidade, quando começas a ser. Quando a água do, do, do garrafão começa a tornar todo o peso daquela história insustentável, estamos a falar de custos de produção, de repente os jornais já não tinham essa, essa capacidade de, de, de controlar, tal como as editoras, de controlar uh, fisicamente o acesso à, à coisa a que se chama informação. E então os donos dos jornais e os próprios jornalistas foram chamados a ser bombeiros. Uh, em situação de emergência e em ter a principal preocupação de salvar a existência do seu meio mais do que ser o, o local de conforto e confiança onde os encontrar a notícia quando o procuravas. Ou seja, tu hoje tens um peso na, na necessidade, mesmo para os jornalistas, tens um para para meio dos jornalistas, tens um peso enorme sobre ti da necessidade de sustentar a casa que te guarda. Uh, de lhe dar sustentabilidade e cada vez menos tempo, até porque com menos recursos serão menos jornalistas, com menos recursos terão menos tempo cada um com a pressão uh, do dar na hora, será cada vez menos tempo para fazer aquilo que tu fazias bem, que era ser o, o recuo de confiança onde as pessoas podiam encontrar a informação de confiança. E pior neste meio a que temos acesso a qualquer momento sem escolha de horário e de uma forma mais democratizada possível, rapidamente a verdadeira notícia, a notícia, não há, não há notícias falsas, não há fake news, só há, só há news, só há notícias. Fake news é um termo uh, absurdo para, para chamar a qualquer coisa que se parece com uma notícia, é pá, porque um um pão de plástico daqueles que vendes na loja de chinês para pôr na montra também não tem nada a ver com o pão de centeio, não é? É, é uma forma parecida não sei como. Pronto. E as notícias, nesse caso, estavam ali perdidas no meio de um mar de outras coisas parecidas com, com notícias e nem sequer conseguimos encontrar, não só para a viabilidade da, da, da informação grátis, provavelmente não existe, não conseguimos também encontrar a forma de distinguir de distinguir o, a flor de plástico da flor verdadeira, do o pão para a flor, que é, que é bonita, mas que não cumpre a função. E é isso que mata hoje em dia a confiança dos próprios dos jornalistas no seu jornalismo, a confiança dos, de um dono com bondade, de um órgão de comunicação social, na, na bondade do seu investimento, ou já agora, isso é que é pior do, do, do público naquilo que lê. Oh,